você possui grandes conhecimentos em Física, Química, ou domina algum idioma, é fera em games, instrumentos musicais ou novas tecnologias, conheça Corujito. Corujito é a ferramenta de ensino online mais completa da internet. Simples e descomplicada, dispensa a necessidade de instalar qualquer ferramenta no seu computador. De forma prática, você poderá cadastrar todo o seu conhecimento e fazer indicações para os profissionais que desejar. Com ela, você poderá ministrar suas aulas particulares no conforto de sua casa, de acordo com sua conveniência, no dia e horário que melhor se encaixarem na sua agenda. Chuvas e engarrafamentos não serão mais barreiras para você. Corujito ajuda você a ampliar sua visibilidade do seu bairro para o mundo, aumentando seus lucros e transformando suas aulas particulares em um negócio rentável. Corujito, uma visão de valor para o seu conhecimento.